Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Iniciação. Primeiro livro da série Se a Mediunidade Falasse. Uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Capítulo 8. A primeira aula. Felipe sai do corpo e encontra Ivan que lhe abraça sorrindo. — Que bom que você está aqui. Ele entende o que Ivan quer dizer e abraça-o feliz. Sua decisão foi uma importante vitória, como ambos sabem. — Vamos assistir a uma reunião mediúnica do centro que você frequenta, afirma Ivan. — Como? Agora? — Assistiremos a gravação da última reunião... Ocorrida há três dias — explica Ivan. Dão-se as mãos e transportam-se até o colégio Allan Kardec. O colégio é um lindo castelo com torres altíssimas, uma entrada majestosa e um imenso jardim. O caminho que vai do portão à porta do castelo é formado por flores de diversas cores que exaltam um maravilhoso aroma. Ao observar a curiosidade de Felipe, Ivan explica. Esse caminho ajuda a melhorar a vibração espiritual dos alunos, antes que entrem no interior do castelo. Mas os que chegam aqui excessivamente carregados de paixões inferiores, sentem profundo mal-estar e nunca conseguem atravessar esse caminho. Muitas vezes eles acordam com forte sensação de vômito e suando muito. Alguns pensam que estiveram em uma região inferior quando, na verdade, estiveram em contato com a inferioridade que cultivaram em si mesmos. Felipe fica com medo. Não temas. Hoje estamos bem e amanhã deveremos estar ainda melhores. Fala Ivan para tranquilizá-lo. Você tem certeza? Talvez sinta um pouco de tontura no início do caminho, afinal assimilou alguns fluidos da festa, mas é possível percorrermos o caminho vencendo os obstáculos. Conclui Ivan. Ao iniciar o caminho, Felipe começa a suar muito e a tremer. Olha então para o Ivan, que demonstra sentir grande bem-estar. Por favor, ajude-me. Calma, é apenas a ressaca que você desejou. Continue em breve ela passará. Felipe sente-se mal, treme, não aguenta e cai ao lado de Ivan, que o ampara e olha com carinho. Ele aguarda que seu organismo espiritual elimine os tóxicos assimilados. Passam-se alguns minutos. Felipe acorda com Ivan enxugando sua testa. Vamos, amigo, senão nos atrasaremos. Felipe já se sente melhor. Ele se levanta e um incrível bem-estar invade todo o seu corpo espiritual. Sente-se leve, feliz. A ressaca era sua, não seria justo tirá-la. Agora que você conseguiu superá-la, é a hora do trabalho. Percorrem o caminho sentindo o aroma variado das flores, escutando uma música de beleza indescritível, observando o colorido das árvores, os desenhos dos diversos jardins que rodeiam o castelo e a beleza dos astros, pois, apesar de o castelo ser sempre iluminado, a iluminação nunca ofusca as estrelas. — Percorrer aquele caminho vale todos os sacrifícios. — Pensa Filipe. Ivan, captando os pensamentos de Filipe, brinca. — Não se emocione tanto. Estamos apenas começando. Chegam à porta do castelo, que está sempre aberta. Entram. O interior do castelo é deslumbrante. No centro do térreo tem uma recepção com uma mesa circular... E, para cada raio do círculo, existe um corredor que dá acesso às amplas escadas, que conduzem aos vários andares do colégio. Apenas na direção da porta de entrada não há escadas, e sim dois elevadores, um em cada lado. Tudo é amplo, organizado e artisticamente integrado. As amplas escadas possuem formas e estilos diferentes, que se integram harmonicamente. A iluminação dos corredores tem uma tonalidade levemente diferenciada. O interior do castelo é uma obra de arte que apenas ao longo dos anos vamos captando de forma completa, afirma Ivan ao ver o deslumbramento de Felipe. Em seguida... Afirma. Hoje estudaremos a postura mental dos espíritas em uma reunião mediúnica. Após cumprir um currículo básico de estudos, você terá acesso às variadas aulas que o colégio oferece e montará seu próprio roteiro de estudo. Nesta semana e na próxima, deveremos finalizar seu estudo inicial. Vamos para a sala, pois nosso estudo começa em 30 minutos. Eurípides é sempre pontual. Veremos Eurípides hoje? Não, mas tudo aqui é reflexo do psiquismo superior do mestre de sacramento. Por isso, devemos honrar sempre a oportunidade de estar aqui. É necessário comparecer pelo menos 15 minutos antes do início de cada atividade, embora o ideal seja um 30. Conclui Ivan. Seguem pelo corredor da direita. Andam três lances de escadas, param em frente à porta e, antes de entrarem, Ivan comenta. É impossível para um espírito com pensamento inferior subir estas escadas. No primeiro lance de escadas, ele sentiria um profundo cansaço. No seguinte, uma angústia e depressão intensas. E, caso conseguisse ultrapassar o segundo lance, eclodiriam em sua mente todos os seus erros do passado, o que é insuportável para todos os espíritos pouco evoluídos. Apesar do olhar admirado de Felipe, Ivan continua. Digo isso para que entendas a afirmação de Eurípides na aula inaugural, quando ele disse que aqui não se atiram pérolas aos porcos, isso é um fato, não tente ir além do terceiro andar. Ninguém irá lhe impedir, mas seria desastroso. Aceitar as próprias imperfeições é a segunda lição desta escola, e ela nunca deve ser esquecida. Ivan abre a porta. Entram em uma sala que tem centenas de jovens. O silêncio antes das aulas é a melhor maneira de se preparar para aprender. Diz Ivan Baixinho. Sentam-se e ficam ambos em silêncio. Nunca imaginei que tantos jovens tivessem os mesmos interesses que tenho. Pensa Felipe. O ambiente está inundado por uma música suave, mas só ouvem os que sabem ficar em silêncio interior. Em tudo, o mérito do esforço próprio. É a terceira lição. Na hora exata da aula, o professor levanta-se e faz a prece inicial. Amado Mestre Jesus, obrigado por tua companhia nos momentos angustiosos da vida. Seja na vida material, seja na vida espiritual, tu sempre nos ampara e acolhe. Ampara os extraviados que optaram em não estar aqui conosco, ensina-nos a misericórdia para que possamos ajudá-los em seus descaminhos e, mesmo que momentaneamente eles neguem o teu amor, que possamos ajudá-los a te encontrar. Sabemos, mestre, que apenas a misericórdia que se transforma em serviço ao próximo pode nos salvar de nós mesmos. Te rogamos... Ajuda-nos e permita que trabalhemos em tua seara para que benditos sejamos nossos destinos ao teu lado. Após um momento de silêncio, diz. Sejam bem-vindos. Chamo-me José. Hoje estudaremos o comportamento dos espíritas nas reuniões mediúnicas. Embora certamente existam exceções, a reunião que estudaremos representa a realidade das casas espíritas em que o estudo da codificação é relegado ao segundo plano. Fiz observações semelhantes ainda quando encarnado, mas ao desencarnar, constato que a situação é mais grave do que eu pensava. Felipe, que lera alguns de seus livros, está exultante. Inicia-se a projeção da reunião mediúnica do centro espírita que Felipe frequenta. São dez pessoas sentadas ao redor de uma mesa, em aparente estado de concentração. Todos veem os pensamentos dos encarnados e a movimentação dos espíritos ao redor do grupo. Felipe fica estarrecido. Dos dez participantes... Apenas um estava, de fato, concentrado, e outro tentava sinceramente concentrar-se. Os outros, inclusive o dirigente, geravam um verdadeiro turbilhão negro sobre suas cabeças. Metade do trabalho da equipe espiritual é dedicado aos trabalhadores despreparados. É possível ver os pensamentos originados pelos médiums. Alguns não conseguem desviar seus pensamentos de desejos sensuais, outros pedem benefícios apenas para os seus familiares, outros se perguntam se deveriam estar na reunião, e dois emitem pensamentos infelizes a respeito de outros participantes. É difícil dizer qual o quadro mais desolador. Se o dos desencarnados queriam ser socorridos ou o dos trabalhadores. O esforço do dirigente espiritual para se aproximar do dirigente encarnado é de verdadeira abnegação, pois o choque energético que sofre é imenso. Após o início da reunião, a projeção é suspensa. Essa observação é suficiente para abordarmos o tema de nosso estudo, mediunidade Faculdade diária e eterna. O que seria necessário para que nossos irmãos estivessem melhor preparados para a atividade mediúnica? Questiona o professor. Que tivessem organizado seu dia de forma a evitar excessos de estresse, diz um jovem que está perto de Felipe. Que evitassem pensamentos grosseiros ao longo do dia? Responde outro que no dia da reunião cuidassem da alimentação, não comessem carne nem trabalhassem muito. Acrescenta outro. Observem que temos aqui um grave problema. De José, que sorri e continua. Todos se preocuparam com tudo que vocês falaram. Os médiuns que vocês viram tiveram todos esses cuidados. Mas somente no dia da reunião. Comer carne é uma preocupação menor, na verdade, insignificante. O que se deve evitar é ir a uma reunião mediúnica ou uma aula importante com o um estômago cheio de alimentos, porque isso dificulta a concentração. Quanto ao trabalho, isso eu posso garantir, quanto mais trabalho equilibrado, melhor. 30 minutos de concentração e de prece antes da reunião refazem o desgaste do dia. O grande problema é que a maioria dos médiums pensa em se preparar apenas no dia da reunião. Analisemos o caso do Evraldo. Nesse momento, uma projeção apresenta a síntese da semana do médium incluindo seus desdobramentos e suas relações no plano espiritual inferior. Algumas cenas são asquerosas, pois as entidades que com ele se afinam têm feições animalescas e compartilham com ele prazeres lamentáveis. Vocês acham que um dia de boa vontade espiritual é suficiente para que nosso irmão esteja preparado para o trabalho? Pergunta a José. O silêncio expressa o espanto de todos. É fundamental entender que equilíbrio moral e emocional não se inventa, nem se adquire em um dia. Quem quiser vivência mediúnica, produtiva e interiormente satisfatória, deve aprender a sacrificar-se diariamente. Se não sacrificar a animalidade, o orgulho e a vaidade estará em situação semelhante à que estudamos. O professor pega, então, o Livro dos Espíritos, abre-o nas questões 466, 467, 468 e 469. Elas são projetadas por trás do professor no momento em que ele as lê. 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo o espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Nossa missão é a de te pôr no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe Senhor de ti. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. 467: Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. 468: Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam o um momento favorável, como o gato espreita o rato. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Após a leitura, o professor comenta: A clareza das explicações não deixa dúvida que a sintonia espiritual é construção diária e não dá para ser improvisada na hora da reunião mediúnica. Por favor, dividam-se em grupos com quatro participantes. Peço que compartilhem as suas dificuldades para chegar nesse curso. A experiência de cada um de vocês é um exemplo de vivência mediúnica. Abrem-se as laterais da sala e vemos 200 pequenas salas com uma mesa e quatro cadeiras. Aleatoriamente, formam-se os grupos. O grupo de Felipe é composto por dois jovens, Abelardo e Cirilo, e uma jovem, Alessandra. Abelardo inicia. Para mim, iniciar a minha espiritualização custou namoro. Fala bem humorado. Conte melhor essa história. Pede Alessandra. Bem, minha namorada decidiu que a sua vida na terra deveria ser um parque de diversões. Todos os fins de semana deveriam ser de festas e bebidas. Sei que reencarnamos para constituir uma família, mas com o tempo fomos nos distanciando. Enquanto eu ia ao centro espírita, ela programava suas saídas. Depois de alguns anos, mesmo gostando dela, terminei o namoro. Não tinha como dar certo, vocês não acham? Todos concordam, mas lamentam o pesado sacrifício. — E agora eu estou aqui. Quem sabe Papai do Céu não dá uma força e eu arranjo outra namorada? — diz, brincando, para aliviar o clima. Todos riem. Felipe conta a história do churrasco. — Eu comecei assim e por pouco não termino com uma overdose. — Fala Cirilo ao que todos ficaram chocados. — É verdade? — pergunta Felipe, olhando para Cirilo. — Sim, olhe meus braços, cheguei a aplicar na veia. — Como você conseguiu se recuperar? — pergunta Alessandra. — Minha mãe se afastou de tudo por dois anos só para tentar me salvar. Fiz tratamentos em várias clínicas, além de ter recebido ajuda de um centro espírita, que tem uma sala mediúnica especializada em ajudar jovens viciados. Além da ajuda clínica, recebi muitos medicamentos espirituais e sofri várias operações mediúnicas. Hoje, estudo mediunidade e quero fazer psiquiatria para ampliar esse tipo de trabalho. Não posso esquecer que ainda existem milhares que necessitam desse tipo de ajuda. Quero estimular a ligação entre as boas orientações psiquiátricas e o amparo espiritual direto para amparar as pessoas. Conclui, Cirilo. No meu caso, o alcoolismo de meu pai foi a maior dificuldade para chegar até aqui. Em casa, vivo uma verdadeira batalha diária. Tenho aprendido a amar meu pai, a ajudá-lo e, ao mesmo tempo, proteger-me dos inúmeros espíritos que frequentam meu lar por conta da conduta dele. Desenvolvi o hábito de fazer o evangelho no lar diariamente. Assim, tenho socorrido muitos espíritos e evitado uma tragédia maior em minha família. Estou no meio desse processo e tenho aprendido a manter boa sintonia. Conta Alessandra. Apesar dos relatos difíceis, o ambiente é de alegria todos já tinham obtido importantes vitórias. Nesse momento, foi solicitado que cada grupo elaborasse uma coreografia ou um teatro de mímica que representasse as histórias compartilhadas. Enquanto se elabora a expressão artística, o salão é organizado em mini-teatros, em que cabem 40 pessoas, as quais são orientadas por dois assistentes que comentam as apresentações. Os espetáculos são comovedores. Não há dúvida, ninguém cresce espiritualmente sem superar obstáculos externos e, também, superar a si mesmo. Ao término, o professor comenta as apresentações e nos propõe que, durante a semana, ajudemos um amigo a entender melhor a imortalidade. Fala que deseja encontrar todos no próximo final de semana e alerta que, dos 1.060 jovens da aula inicial que deveriam estar conosco, apenas 602 estão presentes. Os demais escolheram outros caminhos e terão que viver as consequências de sua escolha. Após a prece final, todos vão ao jardim conversar e se divertir. Ao acordar, Felipe lembra apenas de uma parte dos acontecimentos, pois não tinha se preparado adequadamente. Sente, de qualquer forma, uma intensa paz e tem confiança de que, no futuro, conseguirá uma lembrança mais completa. Capítulo 9 – Na escola Na segunda-feira, o assunto é o churrasco. Felipe sente um pouco de inveja, mas se dá conta que, em poucos dias, aquela experiência seria esquecida, enquanto que seu aprendizado tem valor eterno. Em silêncio, ele agradece a Deus por tudo o que tem aprendido. A semana é de muito estudo. É final de semestre e a semana seguinte é de provas. Felipe dorme menos para dar conta de estudar tudo e, ansioso, come muito. Fica, assim preocupado que isso possa atrapalhar sua preparação para o curso do fim de semana. Na quarta-feira, em seu Evangelho no Lar, pede ajuda aos bons espíritos, pois precisa preparar-se para as provas, mas não quer se desarmonizar e perder o curso. Depois da prece, vê a senhora, meia unidade, sorrindo ao seu lado. — Que surpresa maravilhosa ver a senhora aqui! — diz Felipe, falando alto. — Por que a surpresa? — Com uma semana tão atarefada, achei que não teria condições de vê-la. — Estou sempre por perto. O problema não é ser muito atarefado. O problema é quando as intenções envolvidas em uma ocupação são inferiores. Não entendi. Quando a pessoa trabalha seis ou oito horas por dia por ganância, simplesmente para ter mais, isso irá desequilibrá-la. Se ela trabalha 16 horas por dia para ajudar quem sofre, isso irá espiritualizá-la e será a fonte de paz e alegria interior. Entendeu? Mas é possível alguém trabalhar 16 horas por dia? Comenta Felipe, assustado. Sim, sem problemas. O médium deve ter seus afazeres materiais e espirituais, mas ambos devem ser direcionados para a sua espiritualização. O médico ou professor que, mesmo recebendo remuneração, prioriza emocionalmente o bem-estar daqueles que assiste, está se espiritualizando. O médium jamais pode receber remuneração, nem ter nenhum tipo de vantagem indireta de seu trabalho, mas também deve priorizar servir sem exigir. Cada atividade tem suas regras, que devem ser obedecidas. Ambas devem ajudar na evolução espiritual. Só entendi essa coisa de vantagem indireta. Digamos, por exemplo, que o médium ajude na orientação de uma pessoa e ela, por gratidão, ajuda-o a ser promovido em seu emprego ou evita que ele pegue uma fila de atendimento em um serviço público. É uma vantagem pessoal obtida por causa do trabalho mediúnico realizado pelos espíritos e não pelo médium. Muitas vezes isso acontece de forma sutil, mas uma coisa é certa, se isso é constante, os espíritos superiores se afastam. Entendi. Isso é muito sério. É, sim. Bom, eu tenho que ir agora, meu amigo, mas tenho um recado de seu guia espiritual. Qual? Pergunta Felipe, pensando se seria uma dica para as provas. Ele orienta que você estude uma hora a mais por dia as duas matérias em que tem mais dificuldade. Ah, sei. Felipe está decepcionado. Felipe, diz a mediunidade, olhando-o nos olhos. Só os tolos tentam a vitória por meios fáceis, e tudo o que conseguem são decepções e desgraças. Ainda bem que tem um bom espírito amigo. Diga-lhe que seguirei o conselho. Afinal, não tem jeito, diz Felipe, agora sorrindo. A mediunidade emociona-se. Felipe é a prova de que existem jovens que não querem o caminho das facilidades ilusórias. Você não se arrependerá, diz a mediunidade ao se despedir. Felipe finaliza seu evangelho no lar e vai estudar. Sexta-feira, dia de ir a barzinhos e festas. Felipe fica em casa, lendo e escutando música, apesar dos convites dos amigos. Sabia que acabaria sendo chamado de esquisito. Não era normal que ele não saísse no fim de semana para se divertir. Ele está lendo o livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira. É uma experiência mais forte e mais radical do que seus amigos jamais poderiam imaginar. No sábado, dorme até tarde. Ajuda em algumas coisas em casa, estuda e vai jogar bola. No fim do dia, está exausto. Mais uma vez, recusa-se a ir a uma festa na casa de um amigo, pois já sabe como seria. Opta, então, por cultivar a paz em seu coração.